Ser catequista foi, na verdade, um chamado né, que eu ouvi de Deus, e foi quando eu participava do grupo de jovens, mas me sentia um pouco mais velha para continuar acompanhando, então junto com uma amiga minha, a gente resolveu fazer a formação de catequistas de Crisma para continuar realmente trabalhando como jovem. O jovem, ele é a grande ferramenta não só para o mundo social mas também para o mundo religioso porque é ele que vai então revigorar trazer novas coisas para a igreja já faz já faz três anos que eu sou catequista de crisma né? já tive então três turmas, está sendo uma experiência gratificante cada turma é um novo desafio né? mas com a ajuda da igreja né? de acordo uh, com orações, com formações e até mesmo com a Palavra né, de Deus, a própria Bíblia, a gente consegue então seguir no caminho de evangelizador. Irmãos, paz e bem. Para mim, ser catequista é dizer sim à missão na qual Deus me designou. Ele me tocou e eu aceitei esse desafio que para mim hoje faz parte da minha vida e eu não consigo imaginar minha vida sem essa missão. Como o próprio Papa Francisco diz, catequista é aquele que guarda e alimenta a memória de Deus, guarda em si mesmo e sabe despertá-la nos outros. Para mim, ser catequista é isso: é ser Jesus na vida do outro. E a Igreja Católica, principalmente na pessoa do Papa Francisco, me dá toda a formação necessária, me orienta, me ilumina e me dá as direções necessárias para que eu seja um bom catequista, tanto na minha sala com as crianças, na minha comunidade como também nas redes sociais das quais eu gosto muito de utilizá-las para levar o Evangelho.